E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link tá aí na descrição. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para você, beleza? Então, a gente está na última semana do update de aniversário de comemoração de 10 anos do Forza Horizon. Na quinta-feira agora, quem fizer os desafios vai poder pegar o Astor. Aston Martin 77 e o Pio P50. No momento ninguém tem nenhuma ideia se esse Aston Martin vai ser bom ou não, só sei que é um carro de luxo e geralmente esses carros de luxo eles são bastante pesados, pode ser que seja um carro até bom de manobra, pelo menos isso, tomara. Então já deixa marcado dia 3, agora quinta-feira, a partir das 11h30, começa os eventos sazonais para você pegar esses dois carros. É o último evento desse update de comemoração de 10 anos e o tema vai ser o Forza Horizon 4, que para mim foi o melhor Forza até o momento né? A gente teve alguns problemas no modo online Mas pra mim o Forza Horizon 4 Ele é muito bom, muito completo Deixe aí nos comentários qual é o melhor Forza que foi pra você Então nesse mesmo dia 3 Que é do evento sazonal que começa a partir das 11h30 Os desenvolvedores já agendaram a live Onde eles vão mostrar todas as novidades Do próximo update que a gente sabe Que vai ser da Donut Media. E a gente sabe que nós vamos ter um modo história Da Donut Media que pode ser muito melhor Do que a comemoração de 10 anos porque a gente tem informações que os desenvolvedores da Playground Games eles escanearam o rosto desses personagens então pode ser que a gente vai ter alguns personagens reais da Donut Media lá no jogo a lista de reprodução da Donut Media né, que a gente vai ver todos os desafios e todos os prêmios que vão dar pra gente então fica ligado se você nunca fez evento sazonal, fica ligado no canal porque eu sempre trago os desafios com as configurações compartilhadas pra você se você não manja muito sobre o Forza, na descrição tem a lista de dicas para você, tá? E a gente vai ter também nesse novo update, novos kits de carroceria da Rocket Bunny isso é o que a gente tem confirmado e infelizmente os desenvolvedores ainda não publicaram nenhuma imagem de algum carro, alguma pista de carro para a gente saber de algum carro novo que vai aparecer, tipo o Dodge Vibe que eles mostraram lá pra gente por enquanto eles não mostraram nada de carro novo que vai aparecer, só algumas pistas que eles lançaram hoje durante o dia. Hoje de manhã os desenvolvedores publicaram aquela imagem do quadro onde eles mostram algumas pistas lá e o melhor que eles lançaram para gente tipo a uma, uma palavra cruzada né algumas palavras cruzadas aí para a gente identificar quais são as pistas o que que vai chegar para gente e nessas palavras cruzadas eu tava vendo em alguns fóruns o pessoal conseguiu identificar algumas coisas que podem chegar para gente a primeira coisa que eu achei interessante é a tecnologia de ray tracing que vai estar presente no pc que eu achava que já era disponível para pc pelo menos não força vista a Gente, tem essa tecnologia nos consoles. Eu acredito que no PC também, principalmente PC que tem uma boa placa de vídeo, tem essa tecnologia. Mas está tendo uma discussão no Discord que o pessoal está comentando que provavelmente quem tem um PC de última geração vai poder habilitar o Ray Tracing em tempo real no meio das corridas, assim como vai ter no novo Forza Motorsport. Se isso for verdade e se for um Ray Tracing mesmo, provavelmente Forza Motorsport está compartilhando com os desenvolvedores do Forza Horizon alguma tecnologia de Ray Tracing. Se isso não consumir muita memória do PC da galera, eu acredito que o pessoal vai habilitar esse recurso. Deixa aí nos comentários se você que tem uma placa de vídeo boa, se você vai habilitar isso, se realmente isso chegar pra gente. Outra coisa que o pessoal identificou nas palavras cruzadas, que é bem óbvio, é do multimídia. Tem outra palavra que o pessoal identificou, que eu falo que é JDM, mas tá todo mundo dizendo que é DTM. Para quem não sabe, DTM é uma categoria de carros de corrida de turismo. Se realmente for carros da DTM, DTM não for o JDM que eu acho que é, pode ser que venha um carro da DTM ou venha alguns outros carros, pelo menos uns três, quatro modelos da, dessa categoria. Mas cara, eu acho muito difícil. Se vier, os desenvolvedores estão pegando lá da galera do Forza Motorsport. Se vier para a gente, vai ser muito bom. Mas a gente sabe que carros de corrida não são carros de velocidade máxima, né? Esses carros atingem no máximo uns 320. Mas eu acho mega difícil chegar para a gente carros da dtm mas o que colou lá nas palavras cruzadas foi o nome dtm ou deve vir apenas um carro da dtm antigo alguma mercedes né ou carros da atualidade da dtm né então vamos esperar outra palavra óbvia que a galera achou foi a rock Bunny, que a gente já sabe desde a semana passada já foi revelado que a gente vai ter rock Bunny. tomara que não aproveite só os carros que tem no jogo tomara que a rock Bunny traga novos carros para gente e por falar em novos carros o pessoal tá também tá dizendo que pode ser que venha os carros da do Final Fantasy que a gente tem lá no Forza Horizon 4 e acho que no Forza Horizon 3 também tem os carros da Final Fantasy. Se os carros do Final Fantasy chegar pra gente, vai ser carro apelão. Porque esses carros, pelo menos em Corrida de Rally e Corrida de Cross, eles eram muito bons poderia vir pra gente também um carro do Cyberpunk, né? Ele ficou muito pouco tempo com a gente e não deu pra gente aproveitar o máximo do desempenho que ele tem, né? A gente não descobriu o máximo dele. Tava pra aproveitar muita coisa. Eu acredito que se esse carro viesse pra gente ia ser um carro muito bom também. E o último carro que deu pra gente identificar que a galera tá falando que vai ser, tá todo mundo compartilhando isso até o momento, pode ser que algumas dessas informações o pessoal tenha errado, mas tudo indica que vai chegar pra gente o Nissan Z. Esse esse carro tá lá no Gran Turismo, é um carro muito bonito, eu acho que ele combina muito com a Rocket Bunny, se chegar com a gente com opção de kit de carroceria, vai ser muito top. Deixa aí nos comentários o que você achou do design do Nissan Z eu tô começando a me acostumar com ele, é um carro que ele tem uma história né, a Nissan foi muito ousada em trazer esse carro pra gente ainda mais nesse momento que é complicado e é um carro que é bem purista, então muita gente vai gostar desse Nissan novo aí, se realmente ele chegar pra gente, mas tudo indica que vai ser ele mesmo Cara, e nesse finalzinho eu tava vasculhando alguns sites e fóruns aí e eu vi que o pessoal encontrou também ali na, nas palavras cruzadas Toyota Tokama, que eu, eu não sou muito fã de caminhonete, eu não faço essas corridas, eu não vejo o pessoal muito focado em corrida de rali, corrida de cross Se você gosta dessa Toyota Tokama, deixa aí nos comentários É um modelo 2024, a gente tem várias Toyotas aqui, é caminhonete no Forza, e eu, eu fiquei confuso, se esse carro a gente já tem, deve ser novo mesmo né porque tá na palavra chave o pessoal identificou ela e o pessoal identificou também link co03 deve ser outra divisão daquele carrinho que a gente já tem no jogo a gente tem um carro dessa link co que é um carro modelo se eu não me engano da wwtcr é wcr é uma categoria de corrida só que de carro sedãs compacto sedans para ser mais exato esse carro é um modelo de corrida né como eu disse chegou pra gente com bastante aderência carros de corrida tem muita aderência só que esse carro veio com pouca velocidade e pouca aceleração. Então, se realmente chegar para a gente carros da DTM, tomara que esses modelos da DTM venham com muita velocidade final, que nem viu o Dodge Viper para a gente. É impressionante o Dodge Viper chegou para a gente com muita aderência. Eu jurava que ele não ia ter final, mas ele vem com muita final e muita aceleração. Então, tomara que os desenvolvedores deem atenção para esses carros novos que estão chegando aí para a gente. Disso tudo, o que eu tô botando mais sério que vai chegar para a gente é o Ray Tracing. O Nissan Rocket Bunny, né? Donut Media, a gente sabe que vai chegar. E outra coisa que eu tenho certeza, eu acredito que esse evento da Donut Media vai ser muito melhor do que a comemoração de 10 anos do Forza Horizon, que, pelo amor de Deus, cara, deixou muito a desejar. Se você gostou do evento de comemoração de 10 anos, deixe nos comentários. Eu esperava um pouco mais, pelo menos todos os carros de cada Forza. Eu acredito que deveria ser edição de aniversário, que nem veio o Dodge Viper. A gente só tem um Dodge Viper na classe 1 no modo online, né? Tem o então, pessoal deu um Enjoar de correr com ele então acredito que deveria ter a centenário e os outros modelos Huracan também edição aniversário com muita aderência e muita velocidade e não esquece de deixar nos comentários também os carros que você gostaria que viesse para gente nesse update da Donut Media. Quais são suas expectativas para esse update também porque o update de comemoração de 10 anos eu não gostei eu esperava um pouco mais até que foi interessante a gente relembrar alguns eventos aí do forças anteriores mas eu esperava um pouquinho mais eu tentei identificar ali algum comentário comentário a respeito né alguma pista a respeito do modo online ranqueada essas coisas eu acredito que não vai ter tá gente eu fico muito triste em informar isso mas eu acredito que pelo menos esse ano a gente não vai ter update de modo online só de eventos mesmo que são bons né mas a experiência online vai continuar mesmo pelo menos o modo rivais desenvolvedores deram sinal que estão começando a resolver os problemas do modo rivais né que tem alguns tempos lá que não tem nada a ver então se você espera alguma expansão esse ano eu acredito que não vai ser esse ano só no ano que vem, lá próximo do lançamento do novo motor esporte, beleza? Então essas são as informações, lembrando se você quiser correr comigo, o link da Twitch tá na descrição, se você é novo na descrição também tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você se você quer se livrar do energético que é algo mais natural, na descrição tem um link da Overclock, tem meu cupom também de desconto de 10% não esqueça de me marcar no Instagram, beleza? Eu espero que tenha gostado, se eu ficar sabendo de mais informações, vou trazer aqui para você então até o próximo vídeo you